Toda atividade do governo, atividade finalística demandada pela população, seja na saúde, na segurança, na educação, demanda a elaboração de uma política pública que acaba sendo convertida em norma, né, que tem que ser estabelecida uh, na, na formalização dos decretos, das leis, dos projetos que são enviados para a Assembleia, que demandam a segurança jurídica que nos é conferida pela nossa Procuradoria Geral do Estado, através dos nossos procuradores que dão toda a orientação para que todas as ações do governo do Estado sejam feitas da forma correta, atendendo a nossa Constituição e toda a legislação estabelecida. Por isso, a atividade dos nossos procuradores, embora eventualmente não seja percebida na ponta como uma atividade finalística, acaba se envolvendo com todas as atividades finalísticas do governo, naquilo que se relaciona com a vida cotidiana, com a vida da nossa sociedade. Por isso, eu sou, como governador, muito grato ao trabalho qualificado da nossa procuradoria, e dos nossos procuradores do Estado, que nos dão essa garantia de segurança, que nos dão a orientação técnica para que possamos proceder na absoluta conformidade com a legislação estabelecida, que defendem os interesses do Estado, do governo e consequentemente o interesse público e que assim tem nos permitido fazer grandes avanços ao longo desses dois anos do nosso governo. Todas as grandes reformas que nós promovemos no nosso estado, esteve a mão da nossa procuradoria garantindo que elas acontecessem de forma consistente para resistir às, às eventuais contestações judiciais que se estabelecessem, vivemos num estado democrático de direito, onde a contestação é possível, é levada ao Judiciário, mas todas as nossas ações sempre resistindo em função da forma correta com que foram feitas com o apoio da nossa Procuradoria. Ao nosso lado, o nosso Procurador-Geral do Estado, Eduardo Guerra Costa, Procurador de carreira também, que lidera esse trabalho, em teu nome, Eduardo, meu agradecimento e apresento a todos os nossos Procuradores a, a nossa a gratidão e o nosso reconhecimento uh, pela sua ação positiva e que nos dá, como eu disse, essa segurança para agir em defesa dos interesses da sociedade gaúcha.